Vamos saber se a sessão de hoje está confirmada. Vou ligar para Flor. Chamando. Alô. Oi, Flor. Bom dia, tudo bem? Oi, Mahaprabhu, bom dia, tudo bem? Tô ligando para você para saber se a nossa sessão de hoje, às 16 horas, está confirmada. Então, eu vou ter que desmarcar, eu vou te pedir desculpa, mas minha menstruação chegou hoje e não tenho condição de receber a sessão. Como assim? Eu não me sinto confortável, eu tô menstruada, tô com cólica, vai melar tudo, então não vai rolar. A gente remarca na semana que vem. Ok, tudo bem. Beijo, tchau. A cliente menstruou. Isso é impeditivo pra receber a sessão de massagem tântrica? Fica aí e confere que vamos responder essa pergunta. Isso é fato. As mulheres sempre desmarcam mais sessão do que o homem. E um dos motivos principais dessa desmarcação está relacionado diretamente com... Ai, fiquei menstruada. Então estamos aqui hoje para responder essa pergunta. Sata, mahabrabhu, menstruei. Isso é impeditivo para que eu receba a sessão de massagem tântrica? Não é impeditivo. Inclusive, para quem não se sente confortável com o seu próprio sangue e fluxo menstrual, a gente sugere que a pessoa utilize um OB ou utilize um coletor, caso seja o caso dela. No caso da utilização do coletor menstrual ou do absorvente interno, o único impeditivo vai ser receber a massagem no canal vaginal, inclusive o estímulo do ponto G. Para que isso aconteça, a pessoa ela tem que estar sem... Esses dois instrumentos. Mas não tem problema algum receber, inclusive as mulheres que eu atendo, eu super indico, porque no meu caso, particularmente, que sofro de cólica no primeiro e no segundo dia, receber a massagem acaba sendo uma liberação. E aí você percebe que melhora o seu fluxo, que essa cólica reduz bastante, que você consegue, inclusive, virar a chave né, dessa relação que você tem com a menstruação. Inclusive, é o período em que a mulher ela está com maior sensibilidade. Então, o que eu percebo em sessões com a pessoa menstruada, é que são sessões, assim, extremamente... Surreais. Surreais. Piar interna. Surreal. A pessoa ela tem uma experiência completamente diferente das sessões que ela fez sem estar menstruada. com meu óculos. Conserte. Limpa o sol Limpa a mão. Verão, verão, gente. Verão, verão. Salvador, Bahia. Calor, calor, calor. Tá molhado aqui, mas não é menstruação, não. Piada sem graça. Podre, mas você acha graça das suas piadas. Então, a minha sugestão, sempre sempre quando a pessoa fala assim... Tô menstruada. Tô menstruada. Eu falo assim, ó, a menstruação ela não é impeditivo. Você pode utilizar absorvente externo, você pode usar coletor menstrual, mas você também pode, como a Sata trouxe, ressignificar a sua relação com o seu sangue. Nós, enquanto profissionais nós estaremos ali atendendo com o mesmo amor com o mesmo acolhimento e com as mesmas qualidades de biossegurança então é muito importante lembrar disso e uma coisa que a gente percebe é que no momento da sensitiva se o seu fluxo é muito intenso até pode sim escorrer alguma coisinha e tudo mais mas quando a gente chega na massagem é muito difícil que esse sangue continue jorrando até porque essa ideia que a gente tem da menstruação é completamente equivocada por mais intenso que seja o seu fluxo você não vai ficar afogada em tanto sangue, vai ficar super melada isso não existe. E do lado de cá não tem esse negócio de nojinho ai, eu tô e aí não posso tocar não, a gente bota a mão vale lembrar, né, se você não assistiu esse vídeo, sempre a uni massagem, que é a massagem que a gente faz na genitália, a gente utiliza luvas, e nós estamos acostumados a lidar com fluidos seja o sangue Seja a ejaculação, seja às vezes até mesmo a urina, o xixi, que em algumas sessões isso acaba acontecendo também. Pois então, o nosso convite para você é, no dia que você ficar menstruado, em vez de você ir para o padrão de querer desmarcar, experimenta viver esse desafio e ver o que, que acontece. Isso pode inclusive te ajudar para que na sua relação com seu parceiro ou parceira, você consiga romper também esse processo de, ah, no dia que eu estou menstruada eu não tenho relação sexual. Começa a lidar melhor com esse momento do mês que toda mulher saudável, ou homem trans, vai viver em algum momento, tá certo? E vale lembrar que, ainda com todas essas explicações, se você não se sente confortável em receber a sessão de massagem tântrica, estando menstruada, tudo bem, respeita o seu momento, né? acolhemos também, porque ninguém também é obrigado a nada. Mas muito importante lembrar que para o terapeuta, se você desmarca uma sessão em cima da hora, ele fica prejudicado de colocar outra pessoa no seu lugar. Então começa de repente a fazer uma tabelinha ou instalar um aplicativo, porque ele costuma dar uma previsão de quando é que vai chegar a sua menstruação. Então por mais que ela traze dois, três dias, você já tem uma previsão ali de se você vai estar ou não menstruada naquele dia. Isso já facilita muito para evitar esse processo do marco, desmarco, remarco, marco de novo, desmarco, porque isso no final das contas é prejudicado no sentido profissional do terapeuta. Inclusive, eu vou mandar este vídeo para aquela minha cliente que desmarcou a sessão. Vai que ela assiste o vídeo e ela resolve manter a sessão dela. E você que é terapeuta tântrico, de repente você também pode se utilizar desse vídeo para mandar para seus clientes, seus clientes. Exatamente. <risos> Exatamente. Até o próximo vídeo. Ah, lembra? Curte o vídeo, se inscreve no canal, manda para todos os seus amigos e amigas e até semana que vem. Ative as notificações. É o sininho, o bendito do sininho. Até mais.